Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um equipamento que foi desenvolvido durante o meu doutorado. Então é um equipamento que é para a reabilitação dos membros superiores, mais especificamente para cotovelo e antebraço. Como surgiu esse equipamento né, e a proposta do desenvolvimento do protótipo que hoje nós temos aqui no laboratório. que nós temos uma parceria, inclusive, né, com o professor Renato Ventura, do La Rose, Laboratório de Robótica e Sistemas Embarcados. E esse projeto ele é um projeto do, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, onde eu fiz o meu doutorado. E nós buscamos o desenvolvimento e a otimização do um equipamento para a reabilitação. Tá? Como eu comecei a minha graduação, fiz uma graduação na fisioterapia, e depois eu fiz o mestrado na engenharia de produção e busquei também o doutorado e o pós-doutorado na engenharia de produção, tentando integrar conhecimentos da área da saúde e da engenharia. Programa de, de pós-graduação em engenharia de produção, com orientação da professora Carla Tenkath e com orientação do professor Carlos Fernando Jung, nós desenvolvemos o projeto, e um dos resultados dele é o equipamento que faz o um movimento passivo contínuo para cotovelo e também a vibração muscular localizada. Inicialmente, então, foram feitos estudos para identificar demandas e utilizadas ferramentas, métodos né, da engenharia de produção para que fosse viabilizada a, a, o desenvolvimento desse projeto. E também foi constituída uma equipe multidisciplinar que era integrada por nós, da Engenharia de Produção, e também por colegas da Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica. E a gente conseguiu chegar a alguns resultados, né? dentre eles publicações em eventos e também em artigo, de artigos científicos em periódicos, inclusive internacionais. E hoje nós temos trabalhado na evolução e na melhoria desse protótipo. Então, ele está na fase atualmente de protótipo, em que foram feitos alguns testes já experimentais com seres humanos. Então, durante o pós-doutorado, inclusive, nós organizamos, né? foi desenvolvido um experimento em que foram feitos testes com equipamento tanto relacionado à movimentação passiva contínua quanto à vibração muscular em diferentes frequências. Tá? Então, apresentando um pouquinho mais sobre o equipamento, ele é um equipamento modular, então ele tem um módulo de movimentação passiva contínua, conforme eu comentei, e ele também tem outro módulo de vibração muscular localizada. Eles funcionam de forma sincronizada ou independente, e esses movimentos de flexão e extensão do cotovelo, eles são feitos de forma passiva, ou melhor o equipamento faz para o paciente e o paciente então que é que não consegue fazer esse movimento ou que ele precisa uh, ele está impedido por alguns momentos ou por tempo determinado de realizar esses movimentos tá? é o um equipamento uh, utilizado no pós-operatório de algumas lesões da área de ortopedia traumatologia e também estamos analisando a a utilização dele em pacientes que tiveram lesões neurológicas. Atualmente, nós estamos trabalhando em melhorias no protótipo e buscamos também parcerias junto com a nossa equipe para produzir esse equipamento, regulamentar ele junto à Anvisa né, e, consequentemente, comercializar esse produto para que a gente possa também né, ter esse equipamento disponível como recurso para reabilitação em hospitais, clínicas e atendimentos em casas, em casa ou os, nosso, ou os nossos conhecidos home care. Então, ele é um equipamento que ele também pode ser utilizado pelos pacientes de forma que ele alugue esse equipamento pelo tempo que ele necessita e ele consiga trabalhar na otimização do tratamento. Então, ele é um recurso que vai auxiliar não só o paciente, mas também o fisioterapeuta a ter a trabalhar com uma qualidade diferenciada no, no, durante o processo de reabilitação, trabalhando com a movimentação passiva né, precocemente e consequentemente uh, tendo resultados diferenciados em relação ao tratamento oferecido para esses pacientes. Esse é uma, então uma demonstração dos movimentos de flexão e extensão junto a, juntamente com a vibração muscular localizada. Então, a vibração muscular localizada, ela está sendo estudada, principalmente em relação aos seus efeitos, a estimulação e relaxamento muscular, certo? Então, as frequências de vibração, elas devem estar de acordo com as normas pertinentes e ela segue sendo estudada em relação aos seus efeitos, né? Então, fizemos inicialmente testes experimentais com indivíduos testando as frequências de 60, 80 e 100 Hz. Tá? E, e agora nós buscamos também evoluir esses estudos para identificar se, de fato, essa vibração vai proporcionar uma estimulação elétrica desse músculo, independente da frequência ou não, ou se tem alguma relação com a frequência e a estimulação e relaxamento. Fazendo uma demonstração né, do movimento de flexão e extensão, em que então, o equipamento está fazendo o movimento e ele tem um controle que o fisioterapeuta pode programar, escolher a amplitude de movimento que ele precisa e o tempo. A velocidade está programada de acordo com o que a gente encontrou na literatura também, a velocidade através de pesquisas também com os profissionais da área, uma velocidade que ela não irrite também a articulação e possibilite que esse movimento seja feito com o melhor conforto, ou de forma mais confortável possível para o paciente. Tá? Então, a gente busca também as melhorias ergonômicas do produto né? e como ele está numa fase de protótipo, então, tem várias melhorias para serem feitas até que ele chega chegue, chegue ao um nível de ser comercializado. Durante um evento, o Summit, que foi um evento desenvolvido né, em parceria com a Santa Casa, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, também tivemos a oportunidade de apresentar esse equipamento e a partir de então mas andamos né algumas reuniões e trocamos ideias com profissionais da área da saúde que estão trabalhando na reabilitação para que também a gente consiga evoluir no desenvolvimento não só desse equipamento mas que ele seja apenas um dos primeiros que a nossa equipe consiga buscar e evoluir no desenvolvimento de outros produtos e também que a gente consiga cada vez mais concretizar essas ideias e consequentemente evoluir nesses tratamentos e nessas tecnologias nacionais para a reabilitação.